Meu Deus, tá tão cedo que não tem nem luz Pra iluminar pela janela Oi, hoje é segunda-feira, são seis e meia da manhã Eu tô quase pronta pra ir pra faculdade Eu só preciso vestir meu sapato Calçar meu sapato E tomar meu café da manhã E, e já aí e, e eu tô muito feliz com o meu rosto hoje Que ele está pleníssimo novo passar nada nele, eu acho, só iluminador. Bom dia, galo. E vocês vão acompanhar a minha semana na faculdade de fisioterapia. Eu tô no sexto período e é isso, basicamente. Eu tô sem voz ainda, então... São uma da tarde, eu vim pra casa almoçar, deixar meu irmão e aí agora eu vou levar meu outro irmão pra escola Eu vim trocar o sapato da clínica por um tênis porque a tarde inteira vai ser aula teórica E aí eu fiz um grande... eu não acredito que eu fiz isso Eu esqueci o meu estojo em casa, eu escrevi tipo umas quatro páginas do meu caderno de lápis Porque eu esqueci o meu estojo em casa Uau, isso foi uma segunda-feira realmente <risos> intensa. Depois que eu voltei para a faculdade, eu tive aula de neuropediatria de uma e meia até as quatro e quarenta com o intervalo no meio. E a gente fez uma dinâmica com a professora, que ela queria saber o que, que a gente esperava das fases de desenvolvimento motor normal da criança. E foi bem legal, a gente dividiu a sala em quatro grupos... E o mais legal foi que os quatro grupos foram divididos por ela, basicamente. Então quebrou um pouco das panelas da sala, eu achei isso muito legal. E foi bem legal também saber que muitas pessoas da sala sabem quais são as fases de desenvolvimento motor normal de uma criança. Lembra que eu falei que eu esqueci o meu estojo de manhã? Então... Eu tive a primeira aula a aula mesmo de neuro, neuroadulto de manhã. E aí eu tinha copiado, tipo, isso aqui. Aí essa parte eu passei a limpo já, de caneta. Mas ainda falta uma, duas, três páginas. E um pedacinho aqui pra passar a caneta. Porque, né, eu esqueci eu meu estojo em casa. Mas o bom é que na hora que você passa limpo a matéria você relembra o que você estudou, e eu tô com muita vontade de espirrar. E aí eu fui na biblioteca, eu devolvi um livro de fisiologia médica, porque eu não vou ver fisiologia agora, eu acho, eu não vou ver fisiologia do sistema nervoso central, então eu devolvi o livro. E eu tinha pego um livro de neurociências, porque eu achei que ia ser mais compreensível, mas no final ele é tão parecido quanto o Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. Ah, e depois de neuropediatria, eu tive psicologia aplicada à fisioterapia e a professora, ela deu um panorama geral de como vai ser a disciplina, ela deu alguns temas-chave da matéria desse semestre, falou questão de nota, como é que vai funcionar. Aí a professora de Psicologia, ela falou o que a gente vai ter no semestre e deu uma revisão de psicologia. Foi muito complicado a revisão de psicologia porque eu tive psicologia no meu primeiro período quando eu fazia a grade do segundo período e aí eu fiz psicologia à noite. E aí eu fiz psicologia muito atrasada porque eu não sabia que eu estava matriculada em psicologia, porque era o meu primeiro período eu não estava sabendo o que estava que acontecendo. E aí agora eu levei a minha mãe pra faculdade dela E daqui a pouco, assim que me der mais, uma, mais um gás de coragem Eu vou pra academia Porque ainda tem academia Sim, segunda-feira ainda não acabou E esse vídeo já tá imenso e ainda é segunda-feira Acordar em alguns dias são mais difíceis que outros Hoje foi um dia bem difícil de sair da cama eu coloquei o despertador da soneca três vezes. Mas enfim, levantei. Eu fiz uma maquiagem bem simples hoje, que deu vontade. E eu tenho projeto integrador de 9h15 a meia e meia. E eu acordei cedo porque eu vou na escola do meu irmão, como falei, buscar os livros dele. E depois eu vou pra faculdade fazer o que eu tenho que fazer, que é basicamente estudar. Então vocês vão ver takes do meu celular agora com musiquinha Por que a gente fala acidente vascular encefálico e não AVC, que é acidente vascular cerebral? Porque quando a gente fala encefálico, por uma questão anatômica. Tá ficando cada dia mais difícil de acordar. Eu acho que é porque meu corpo tá se adaptando ainda ao acordar cedo e ao novo treino da academia. Então, tô indo pra faculdade agora para mais uma aula teórica e prática de neuro Se vocês soubessem, a vontade que eu tô, assim, de ficar em casa nessa quarta noite. Bom, deixa eu atualizar vocês. Então, como eu falei, hoje de manhã eu tive adulto teórico e prática. Teórico, a gente viu algumas coisas da semana passada, a gente relembrou algumas coisas, porque muitas pessoas não estavam na aula passada, então o professor deu uma ajuda aí a relembrar os assuntos. Na aula prática a gente começou a ver mobilizações de pacientes. A gente viu quatro mobilizações, se eu não estou enganada. E depois teve o um intervalo maior, né? Que é o. que foi o horário do almoço. Meu irmão fez essa torrada. Ela tá muito boa. E Agora de tarde a gente teve bioestatística. E eu gosto muito de bioestatística porque. É uma matéria de exatas, e eu meio que sou de exatas, né? Eu me formei em técnico em informática, eu ia fazer matemática, graduação de matemática, e eu gostava muito de matemática quando eu era mais nova. Então, eu gosto muito de bioestatística, eu gosto muito da área de pesquisa, então usa muito bioestatística. então a aula foi bem legal. E depois eu tive a aula prática de neuroped. A aula prática de neuropédia foi muito legal, foi bem dinâmica Nossa professora de neuropediatria Ela é um ser humano Incrível da dinâmica De verdade, sim A gente viaja quando tá na aula com ela E... Enfim, gostei muito da aula Acabou a aula, eu vim pra casa Vocês viram um take que eu tava na biblioteca Na biblioteca eu passei a limpo A segunda parte do glossário De neuronato Porque eu tava fazendo Um glossário dos termos de neuroanatomia No meu caderno E aí conforme Eu vou vendo novos termos E a necessidade de colocar no glossário Eu coloco tipo parte 3, parte 4 Por enquanto tem duas partes no meu glossário Eu vou deitar e vegetar um pouco Tipo assim, meu Deus, eu cheguei em casa Essa quarta-feira acabou E depois eu vou pra academia Sim, você pode estar se perguntando Ela vai à academia todos os dias? Sim eu vou pra academia todos os dias Tem que ter pique A gente conversa mais Amanhã eu só tenho aula à tarde E sexta-feira também, eu só tenho aula à tarde Então vai ser bem menos corrido do que foi Esses últimos três dias Então, até quinta-feira e eu tive aula de fisioterapia aplicada à saúde do idoso e não é Monique se não for na biblioteca e pegar um livro. E agora eu encerrei a cota de livros, porque na minha faculdade eu só posso pegar quatro livros e eu tô com um livro de neuropediatria, com esse de geriatria, um de neuronato... E um de Neurociências, quatro livros. É, tô bem cansada. A aula teórica foi bem produtiva, mas eu canso muito. Eu acho que eu tô cansada por causa de segunda, terça e quarta, que eu tenho aula o dia inteiro, de sete e meia a seis e meia. E aí hoje a gente tem aula só de duas horas às cinco e pouquinho. Então... É bem mais tranquilo. E esse livro aqui, pelo que eu tô vendo, eu vou ler só o primeiro capítulo, que fala sobre qualidade de vida, que é algo que a gente discutiu na aula e eu acho que, né, pra eu também não estudar o que ainda nem foi passado, né? Não é algo muito inteligente a se fazer. Eu vou tomar um banho, deitar, depois ir pra academia... Se der coragem, eu pego um dos livros que eu tô pra estudar, que no caso são quatro. Provavelmente eu vou pegar o livro de Neurociências, porque é a primeira disciplina da, da semana. A primeira matéria é Neurologia Adulto, e aí o professor deu toda a parte introdutória de Neurociências, e aí eu tô com o livro, e aí eu vou ler. E aí depois eu vou lendo conforme as disciplinas vão aparecendo na, na grade horária. Então esse provavelmente vai ser o último que eu vou ler. Sexta-feira, último dia da semana. Hoje eu só tenho uma hora e meia de aula prática. Então, tô indo agora. Começa 3h15 e, e vai até 15 para as 5 E eu não sei se eu vou ficar na faculdade estudando. Provavelmente não. Provavelmente eu vou voltar pra casa pra dormir. Qualquer coisa eu filmo de celular pra vocês. E basicamente é isso. O vlog está chegando ao fim. Dá pra acreditar que eu consegui gravar todos os dias? E esse vlog provavelmente vai ser imenso. Nem eu consigo acreditar.